Fala, fala galerinha, aí, é só... eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário com a tag que eu não sei o nome ainda, mas tem a ver com a vida do youtuber Então a gente viu essa tag na verdade no canal de Júnior Costa daqui de Natal e ela tem o um nome que pesquisando a gente achou outra, tem com outras perguntas, mas a gente vai fazer essa que a gente viu, as perguntas vão estar aqui embaixo na descrição, tá? E a primeira delas é a seguinte Qual tipo de câmera você usa? A câmera que a gente usa atualmente é a câmera de Norbe, que é uma T3i Em alguns vídeos, para caso o elefante culinário, por exemplo, que a gente usa outra câmera para fazer detalhe eu uso a minha, que é uma 1100D, que ela é um pouco mais simples mas, assim, a oficial, real, é ter três. 3 A senhora pergunta é se a gente usa algum equipamento adicional. Tipo, um tripé, uma iluminação, como é que funciona? Sim, a gente usa um tripé, que tá um pouco remendado no momento com as fitas, porque não segura mais sozinho. A gente usa também um softbox caseiro, né, que eu pedi ajuda pro meu pai pra fazer, e a gente fez logo no comecinho do canal. E a gente também usa uma luminária que fica desse lado aqui, que é aquelas, aquelas luminárias de iluminar e ler, sabe? De mesa, que a gente pregou na parede. Segue aqui pra nossa iluminação. Eu olhei aqui e fiquei cego agora. Chega aquele me... <risos> negócio verde. Então é esse, é o nosso equipamento, né? Ainda não utilizamos microfone, mas sai nas metas. Na mas por enquanto, esse é todo, todo o nosso amplo equipamento. Script ou espontâneo? Como você planeja fazer os seus vídeos? Eu acho que varia bastante. Alguns vídeos a gente roteiriza direitinho. Assim, roteirizar não no sentido de escrever um texto, é. porque isso nunca existiu. Mas pelo menos em tópicos a gente organiza. Esse vídeo, por exemplo, a gente não tá aqui, ó. A gente caiu e a gente tá fazendo. É, a gente tá só respondendo de boas, não tem nenhum roteiro, a gente não combinou nada antes. A maioria dos vídeos, sim, a gente pelo menos deu um roteirizado ou a gente combina inclusive, principalmente as tags, né? A gente responde uhum. antes, pra já, já vir com tudo meio que encaminhado pra o vídeo. E afinal, como somos dois, pra não ficar uma bagunça, um atropelando o outro é bom é. que a gente organize tudo em tópicos pra saber quem vai abordar qual ponto. Ah, a próxima pergunta é quantos tags você usa quando você está filmando? <risos> então, a nossa meta é fazer todos os Vídeos em um take só, né? Em um arquivo só de vídeo. Já foram quatro arquivos por vídeo? Já! Mas hoje tá se policiando, né? Tá melhorando nessa questão. É porque a câmera de 9, ele, quando chega mais ou menos em 12 minutos, ele para. Então é mais ou menos esse tempo que a gente tá gastando por vídeo. Principalmente agora no VEDA, a gente tá conseguindo fazer quase todos os vídeos em um vídeo só, então. Tudo otimizado. Se você usa músicas nos seus vídeos, onde você as encontra? Então, a gente usa atualmente três músicas, a gente usa vinheta que é uma música Adieu da, de uma banda francesa e a gente pegou tipo um karaokê no Youtube e a gente usa BG pra o vídeo, como vocês né? Podem perceber Nesse momento E outro BG no final Quando a gente vai pedir pra pessoa curtir Inclusive se quiser curtir, já pode já curtir curto, já <risos> E as duas músicas são do próprio YouTube A gente pegou a biblioteca até que a gente passou uma tarde inteira Ouvindo mil músicas E a gente chegou a um consenso que seriam boas músicas Pra gente trazer aqui e a gente desde o início sempre quis que fossem músicas padrão Que aí a pessoa já remete, né? É, já vem a caixa de ligação <risos> Como você faz suas thumbnails? Não faz Thumbnails <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> pra quem não sabe são as Miniaturas, né? Dos vídeos e das cartinhas de cada vídeo Antes de você clicar pra assistir A gente tenta fazer, a gente procura Na verdade parar um momento e tipo fazer Uma pose, sorrir, pra fazer essa miniatura Só que às vezes, quase todas as vezes Na verdade a gente esquece e a gente acaba pegando um print Do vídeo, né? Ao longo do vídeo a gente vai procurando Uma imagem que dê certo Pra gente encaixar o título aqui ou aqui no meio em algum lugar, pra que saia Essa miniatura, esse thumbnail Aonde você edita os seus vídeos? Pra quem não sabe, nós dois editamos os vídeos A gente divide as edições, nós editamos mim é e eu atualmente edito no videopad Premiere ainda é uma meta na minha vida Eu tenho um pouco de medo, mas vai dar certo Mas agora, assim, no momento Eu edito no videopad, que é um pouco mais simples Mas, enfim, consegue fazer, né Pra nossa edição Dá um super gasto E fica todo bem padrãozinho Alguma dica sobre filmagem e edição? Assim, a gente prioriza A gente prioriza não, a gente procura uma boa iluminação Na hora da filmagem, né Tem um ambiente silencioso, no nosso caso Que a gente não usa microfone, então é importante que a casa esteja silenciosa, por exemplo, a gente expulsou todo mundo, <risos> ou mandou todo mundo dormir aqui, para poder gravar esse vídeo e todos os outros, mas basicamente é isso a questão do roteiro é importante, se você acha que é importante, se você não consegue falar tudo assim, espontaneamente, porque vai lhe dar um norte vai lhe guiar no assunto do vídeo você vai saber melhor o que falar, né sobre o que discorrer, com relação a edição uma coisa que a gente sempre prezou desde o início como eu já citei, é manter meio que um padrão mas isso aí acho que serve pra tudo com relação ao canal, pra você querer uma visual, né, concisa lógico que com o tempo vai mudando se você acha umas, umas melhorias aqui e ali, você vai aperfeiçoando, Sim. mas assim, sempre tentar é, estabelecer um padrão pra ficar uma coisa organizada e é o que a gente tenta fazer aqui no canal. Na sua opinião, no caso a nossa, o que faz um vídeo ser bem produzido? Bom, na minha opinião é todo um conjunto, né, porque tem essa questão Sim. da iluminação, outra coisa que pode não parecer, pelo fato de a gente não ter um microfone, mas pra mim, áudio é quase que mais importante do que a imagem a pessoa consegue ver, né, um vídeo Assim, é, médio depende, depende da iluminação, mas ouvir quando você no não ouve fim, bem Principalmente agora que o pessoal dá com a mania de Não olhar o vídeo <risos> Deixar o vídeo passando e só ouvir Então é muito importante essa questão do áudio Uma coisa que a gente precisa realmente é investir E tá sempre buscando melhorar Então é isso aí pessoal, esse foi um pouquinho né Da nossa vida, do nosso dia a dia Enquanto produtores de conteúdo aqui Um pouquinho do que a gente faz por trás, né, das câmeras Nos bastidores Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like se ainda não deixou no canal se não for inscrito e acompanha a gente que o VEDA tá chegando na metade agora e tem muito mais coisa pela frente não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais e ficar ligado no que tá rolando por aqui valeu! e um vídeo, viu? foi um vídeo